Para dar testemunho da diferença que o aplicativo Upscale vai fazer, ouvimos o depoimento de alguns membros da comunidade. A consulta que me foi feita sobre a gravidez, como resultado, aconselharam-me ir ao hospital acompanhada e a levar roupas limpas a fim de vestir a criança após o parto, cobri-la com capulanas limpas. os membros da comunidade sobre o impacto trazido pelo UPSCALE, eis que respondem. Socorre-nos, porque às vezes quando estamos mal e não conseguimos nos deslocar ao hospital às pressas devido à gravidade da doença, vamos ter com um APE que de imediato medica-nos ou manda-nos avançar para o hospital. Agora está melhor do que nos temos porque havia sofrimento no seio da população. Upscale. Levar a saúde mais próxima da comunidade.